Ancestors, lançado recentemente para o PC e posteriormente vai chegar no Xbox no Play 4, é um jogo típico de sobrevivência, mas que tem uma relação de amor e ódio. Bora para o vídeo que eu vou explicar para vocês o que, que eu quero dizer. Quem nunca ouviu falar no game, Ancestors é um jogo de sobrevivência em terceira pessoa, que é ambientado nos primórdios da raça humana. Nele você vai estar na pele dos primeiros primatas, sobrevivendo em meio a um ambiente muito hostil e com muitas dinâmicas complicadas. Mas calma pessoal, desanima não! O começo do jogo é de assustar! Os primeiros minutos são realmente muito frustrantes e ao mesmo tempo interessantes. Logo no início temos que achar um abrigo para um macaco que acaba de perder seu pai ou mãe, não sei ao certo. E para achar esse abrigo, temos que usar um botão para utilizar a inteligência do filhote. Mas lembre-se que você deve ficar parado para fazer as coisas no início do jogo. Após achar o abrigo, vamos para a pele de um membro adulto da nossa tribo. Lembrando pessoal, o jogo você não vai controlar apenas um personagem, você vai controlar a tribo inteira. Você pode mudar de um personagem para outro a seu critério. Sendo assim, você vai para a pele de um adulto e vai usar o seu sentido para achar o filhote que está desesperado gritando. Aí que está a principal dinâmica de Ancestors. A chave do jogo é basicamente a utilização dos seus sentidos. Quase todos eles, visão, olfato, audição, paladar. O tato, de certa forma, não é bem ainda utilizado nesse começo. Pensem no seguinte, em Ancestors vocês têm que interpretar como se fosse um neném recém-nascido, que mal sabe das coisas, vocês estão descobrindo um novo mundo. Essa é a grande interpretação que vocês têm que ter quando estiverem julgando Ancestors. Nada faz sentido, tudo é a descoberta nova. Você tem que ficar atento o tempo todo aos sons ao seu redor, como o filhote que está procurando pela sua ajuda. Utilize o botão de inteligência e utilize a audição para saber a direção das ondas sonoras que vão apontar na tela para você. <risos> Após achar o macaquinho, você tem que convencer ele a sair do abrigo. E aí que mora, gente, na minha opinião, a grande inteligência de Ancestors. Para conseguir convencer esse macaquinho a sair da toca, você tem que escutar os sons que ele está emitindo. Não adianta ficar apertando dramaticamente os botões que vão aparecendo na tela. Primeiro você vai emitir um som acalmando o filhote. Ele vai te responder. Você tem que apertar exatamente nesse momento como se você estivesse respondendo para ele. Pode sair, tá tudo bem. Essas são as primeiras noções de diálogo que você e os membros do seu clã vão ter. E não pense que esse é um tempo perdido. Tudo, exatamente tudo que você faz em Ancestors, vai realmente trazer algum benefício para o seu personagem num sentido evolutivo. Até esse momento, Ancestros tem um objetivo claro, que é resgatar o filhote e levar de volta para a tribo. O grande problema é que não existem waypoints nem marcadores de missão. O círculo que vocês veem ao lado direito, inferior, mostra o desenvolvimento dos seus genes. Isso não é um mapa apontando para onde você tem que ir. Para saber onde fica sua tribo, você tem que novamente utilizar sua inteligência e utilizando a inteligência ela vai mostrar vários pontos de interesse e um deles é o da tribo ao finalizar essa missão e indo ao reencontro da sua tribo o jogo deixa claro que o seu objetivo é evoluir simples assim, só que não foi aí que eu me senti muito perdido nesse primeiro momento. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Mas vamos aos fatos, pessoal. Ancestros é um jogo que trata da evolução da raça humana. E o jeito disso acontecer é explorando o mundo, pessoal. Como eu disse anteriormente, nós temos que interpretar o jogo como se nós for, fôssemos bebês recém-nascidos. Bebês no início da vida. Estamos aprendendo o mundo. Eu demorei a entender isso, e foi, de certa forma, um ponto que quase me fez desistir do jogo. Mas eu resolvi dar uma chance e comecei a pegar o jeito. O grande problema de jogos e sobrevivência é que quase nenhum te ensina o que fazer e como fazer. E ancestros de certa forma, não é diferente. Mas calma que eu vou explicar que ele tem um ponto-chave muito diferente. O detalhe que ele tem de interessante e muito atrativo ao meu ver são as lógicas as lógicas são muito perfeitas veja o um exemplo pessoal olha como eu descobri a forma de abrir um coco que eu achei na floresta o coco tem a sua casca dura e seria necessário algo afiado ou uma pedra para quebrar a casca para conseguir rachar a casca de alguma forma certo? Era exatamente isso que eu tinha que fazer. Peguei uma pedra, peguei o coco com a outra mão e comecei a bater até que... Voilà! Eis que o coco se abriu. Mas detalhe, pessoal. Durante o processo de abertura desse coco, o jogo emite um barulho quase imperceptível. Escutem bem o momento em que eu estava abrindo o couro. Escutem. Ouviram um barulho quase imperceptível? Pois bem. Eu demorei horas para perceber isso, demorei para entender essa mecânica. Mas depois que você aprende, facilita muito o jogo. Vou explicar um pouco mais dessa mecânica. Quando você vai fazer alterações nas coisas que estão na sua mão, você tem que segurar um botão que faz essa alteração. O momento correto de você soltar esse botão é exatamente quando você escuta esse barulho. Veja uma segunda mecânica que eu quero explicar para vocês. Eu quero me relacionar com os membros da minha tribo. A forma de fazer, fazer isso para os macacos é arrancando os carrapatos, os bichos que estão no seu pelo. Quando você segura o botão para poder procurar e arrancar esses parasitas no seu colega de tribo, por assim dizer, o mesmo som é emitido. Nesse momento, você solta o botão. E aí, o seu companheiro fica feliz. Até o momento que você consegue criar um vínculo com ele. Mas imaginem, gente, quanto tempo eu demorei para descobrir isso. Eu não pesquisei na internet. Eu preferi descobrir por mim porque Ancestros me provocou. Ele me trouxe um mundo em que eu tinha que descobrir as coisas por minha conta. Essa é a parte muito interessante de Ancestors. Ele tem uma lógica muito interessante. E quando você entende o que, que os criadores quiseram fazer com o game, aí que a atração chega e chega muito forte. Mas isso que eu expliquei, pessoal, é só a ponta do iceberg em Ancestors. Tem muita coisa para ser feita, muitos lugares para explorar e muitos elementos para conhecer. O objetivo é esse, explorem à vontade, façam a sua tribo evoluir e não esqueçam, gente, o principal aspecto de Ancestors, além da evolução, é fazer com que a sua tribo cresça. Você não pode ficar estagnado deixando os membros morrer. Você tem que reproduzir. Conclusão, pessoal. Indico com toda certeza a quem tem dúvida se vale a pena jogar e comprar esse jogo. Mas lembre-se, se você não tem paciência para explorar o mundo e garantir as necessidades básicas da sua tribo, esqueça, Ancestros. Pois você vai passar muita raiva. E prepare para recomeçar o jogo várias vezes. Até o momento, conseguir manter a tribo viva e não foi necessário recomeçar. Alguns membros acabaram morrendo exatamente pelo maior desafio de Ancestors, além das necessidades básicas dos personagens, que são os Predadores. o tempo todo você tem que utilizar seus sentidos para saber se tem algo por perto seja com a visão seja com o olfato ou seja com a audição com esses três sentidos você descobre todos os predadores que estão rodeando você mesmo assim pessoal todo cuidado é pouco qualquer passo em falso você pode pôr tudo a perder. Pessoal, se vocês gostaram das primeiras impressões de Ancestors e querem mais dicas sobre os jogos, mais sobre as coisas que eu aprendi e uma avaliação, uma análise do game, comentem aqui que daqui uns dias eu vou lançar esse vídeo com a nota oficial que eu vou dar para esse jogo. Obrigado a vocês por assistirem até aqui, até a próxima, um beijão, tchau, tchau.